Olá meninos e meninas, está começando agora mais um Yeah Drops e o tema de hoje é aborto. É isso aí, você sabe qual é o posicionamento do espiritismo a respeito do aborto? Sim? Não? Mais ou menos acha que sabe? Bom, vem com a gente que a gente descobre nesse Yeah Drops. 158 58 do livro dos espíritos é bem clara quando Kardec pergunta aos espíritos se constitui um crime a interrupção da gravidez em qualquer estágio da gestação. E a resposta também ela é bem objetiva e bem clara. Os espíritos dizem assim A crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá um crime sempre que tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento, pois impede uma alma de passar pelas provas a que se serviria de instrumento o corpo, que estava sendo formado. Mas aí fica uma outra pergunta depois dessa resposta. Quando exatamente começa a vida? Kardec pergunta justamente isso na pergunta número 344 do livro dos Espíritos também. E é, Ele pergunta aos Espíritos em que momento inicia-se a vida, em que momento a alma se une ao corpo. E a resposta é tão clara e tão direta quanto a outra. A união começa na concepção, mas só se completa no nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Bom, então para o espiritismo a gente pode considerar que a vida começa no momento da união dos dois gametas, quando o óvulo se encontra com o spermatozoide e eles formam um zigoto, a partir daí inicia-se a parte física e fisiológica da reencarnação. A partir dessa união, dessa ligação, e à medida que esse zigoto vai se dividindo e criando novas células, o espírito já vai sumindo essas novas células para iniciar desde já a sua conexão com esse corpo que ele vai utilizar para todas as suas experiências no nosso mundo material. Inclusive a gente tem um vídeo sobre corpo material, se você quiser assistir, vai aparecer em algum lugar nessa tela aqui, do lado ou embaixo, ou em cima, não sei, e você pode conferir também esse vídeo. O espiritismo é, então, contra o aborto. porque isso tira a chance do espírito passar por várias experiências que vão ajudá-lo em sua evolução espiritual. Bom, galera, acabou o vídeo! Mas eu sei que você não está satisfeito e a gente sabe também que o aborto é uma discussão bem longa, uma discussão que tem outras nuances que não só a espiritual e a física. Então, no próximo vídeo do IEVT, nós vamos discutir um pouquinho mais essas outras discussões que o tema aborto traz pra gente. Se você tiver alguma dúvida ou questionamento, pode falar com a gente aqui nos comentários do vídeo ou lá na nossa página do Facebook. A gente tenta responder todo mundo. E caso você ainda tenha alguma dúvida depois disso, é só assistir o VT que vai sair. Curta, comente compartilhe esse vídeo. Estamos presentes em outras redes sociais também. É só você procurar o que você acha. Nos vemos no próximo drops Yeah! É... Uh...